Olá, eu sou Samuel Vinente. atualmente sou técnico em assuntos educacionais no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e concluí recentemente doutorado em Educação Especial aqui na UFSCar junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação Especial. Minha trajetória de pesquisa né, já tem praticamente quase 10 anos. Iniciou-se na graduação ainda, é, durante os projetos de iniciação científica. E no primeiro deles eu busquei analisar, identificar a organização pedagógica e física das escolas que atendiam estudantes com paralisia cerebral. E por meio dos resultados que desdobraram esses estudos, a gente ingressou no mestrado é, buscando verificar um pouco de como o município de Manaus, no Amazonas, se organizava para ofertar esse atendimento educacional especializado que hoje está previsto na legislação brasileira e tem sido objeto de estudo de vários pesquisadores da área. No doutorado, para incrementar um pouco mais essas análises que a gente desenvolveu ao longo desse período, a gente... É, tentou fazer uma análise é, nas políticas educacionais do Brasil, de Moçambique e de Portugal, focalizando as políticas de educação especial no período de 2008 a 2022. E, partindo desse, desse material, né, a gente fez dois estudos. O primeiro estudo foi com foco na documentação dos três países, em que a gente se debruçou a analisar como é que se dava a construção do conceito de educação especial, do conceito de, de educação inclusiva e também do conceito de inclusão escolar. E, a partir disso, a gente pôde elencar, pôde reconstruir né, uma trajetória político-educacional de como se foi se construindo esse conceito. E a gente também pôde identificar alguns serviços, alguns suportes que são ofertados nesses países. E o principal resultado que a gente tem por meio desse estudo comparativo que a gente realizou no doutorado, é, a gente vai ver uma evolução conceitual, principalmente do, do conceito de educação especial, e é claro que, por exemplo, Portugal já utilizava, bem antes, né, a questão da educação inclusiva, a questão da inclusão escolar. E, realizando um comparativo entre esses documentos, a gente vai visualizar, principalmente, que, por exemplo, enquanto Portugal tem uma série de normativas mais específicas para tratar, por exemplo, de formação de professores, para conceituar, por exemplo, os suportes que são ofertados, serviços, descrever os serviços de forma bem específica, o Brasil ainda trabalha com essa legislação de forma bem genérica, cabendo aos entes federados, aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal é, normatizarem esses esses aspectos. E o segundo estudo também, que é resultado da tese, é, a gente entrevistou dois representantes do Ministério da Educação para a gente ter um panorama de como essas políticas elas vêm se implementando. É claro que, por exemplo, em 2008, que é o ano de início desse, desse estudo, a gente parte de, da publicação de uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E essa política ela traz uma questão conceitual da educação inclusiva e ela vai se disseminando nos outros documentos que o Ministério da Educação publica, vai se consubstanciando nas leis, nos decretos, nas resoluções, nas portarias, nas notas técnicas. E tudo isso a gente pode visualizar uma construção, pelo menos no campo legal, no campo jurídico, desse conceito na, na, na legislação brasileira. Mais recentemente, em 2020, a gente tem a publicação de um decreto, né, o 10.502 de 2020, que ele passa a romper alguns, alguns desses aspectos da, da questão da inclusão total, da questão da, da própria educação inclusiva enquanto conceito retrocedendo algumas políticas, cortando o financiamento né, de grandes programas da área de educação especial, que foram focalizados de 2008 a 2016, principalmente. E os principais dados, que, o que eles apontam para a gente? Uma alteração na legislação que diz respeito, principalmente, ao financiamento dos serviços e também a questão da privatização, a questão do desmonte e da exclusão, que vem ganhando espaço nas políticas de inclusão escolar.